O que é um estilo atemporal? Bom, o atemporal é o que não é afetado pelo tempo. E o estilo atemporal é assim: ele não é, ele não faz parte de modismos datados e ele também não tem prazo de validade, mas eu vou falar tudo neste vídeo de hoje. Olá, eu sou a Marcela Damaso e eu sou idealizadora do meu atemporal, que é um programa de autoconhecimento e reflexões para que você se livre de tudo aquilo que é excesso na tua vida e comece a se vestir com o que é essencial. Se você ainda não me segue nas redes sociais, não perde tempo. É o arroba Marcela Damaso. Eu estou no Facebook, Instagram, Twitter e no Pinterest também. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, não perde tempo também. Se inscreve aqui, aperta o botão, ativa o sininho também para você ser sempre avisada quando tiver um vídeo novo. Bom, nós estamos sempre, sempre comunicando alguma coisa. E existem alguns coaches que vão além e falam que a gente sempre está vendendo alguma coisa. E assim, eu acredito muito nisso. Mesmo que você não esteja vendendo um produto, você está vendendo a sua imagem, querendo ou não. E eu sempre vejo a forma como as pessoas se, se vestem, como elas se programam. Né, para comprar alguma peça e fazem o uso das tendências e dos modismos que a gente vive. E assim é muito comum você ver é, as pessoas ensinando como você vai usar as tendências é, de forma rápida, como você vai fazer para usar essa peça primeiro que a, que a tua amiga, que a tua irmã, ou alguém do seu círculo de amizades. E assim você acaba se colocando numa pressão de você precisar estar, né, como o pessoal diz no último grito da moda. Então você precisa adquirir sim essas tendências para que você comunique que você sabe de moda. E bom, as tendências são basicamente o foco da moda. Né? Existem coleções que são feitas e a busca por usar essas tendências e, a... e não só a busca, mas o mercado de moda também acaba trazendo essa essa correria, né? esse, esse impulso de ter a última moda, de ter aquela peça que está todo mundo falando ou aquele tênis que alguma famosa usou e virou febre. Então você é impulsionada a comprar, a consumir aquilo. E aí o que acontece? Há outros estilos como o estilo básico e o estilo atemporal acabam ficando de fora dessa corrida pela moda, né? pelo uso da, das tendências de moda e, e são vistos como é, não estilos é como se a pessoa for básica e ela precisar incrementar alguma coisa para ela ser vista é, como uma fashionista por exemplo e não necessariamente uma pessoa básica pode ser atemporal são coisas completamente diferentes que eu vou falar também nesse vídeo então vamos lembrar como a moda é inserida no mercado, como as tendências, as coleções são inseridas no mercado de moda. Eu fiz um vídeo muito bacana, bem explicativo, há um tempo atrás, que é, ele fala, né? eu falo lá do slow fashion. Então, se você não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards para você assistir. Bom, as marcas costumavam lançar duas coleções, né? que era primavera-verão e outono-inverno. Depois de algum tempo, o que acabou acontecendo? Com a, a crescente busca por estar na moda as marcas também se aproveitaram disso então elas começaram a lançar mais coleções o que implica em coleção de outono inverno é prima, verão aí tem né aquelas que são da alta costura e também tem a cruz que é uma coleção de verão ali tipo um alto verão então você Automaticamente é inserido nesse, nesse mercado e você é explorado visualmente, né? Porque elas marcam, elas têm os desfiles, depois saem nas revistas, aí você vê a, as atrizes ou cantoras, cantoras pop usando, isso tudo vai trazendo para você a imagem de que você está com o visual datado. Então, tem algumas outras marcas também. É, abrindo um pouquinho esse parênteses, que, que são as fast fashions que entregam coleções agora mensalmente, algumas semanalmente. Então você imagina um mix de produto que tem calça, saia, short, tem blusa, camiseta, sapato, cinto, bolsa. Tudo isso é uma coleção. Então pode ter duas calças ou três calças e isso é inserido toda semana, nessa loja, então toda vez que você passar por lá você vai ver uma peça nova, né? uma peça da moda, e aí você fica naquela busca por não ficar com um visual datado, o que é perfeitamente aceitável, né? ninguém quer ficar com aquele visual antigo, ou ser relembrado, ou que usou alguma peça que não estava na moda, e aí ficou com aquele, aquele look, né? aquela imagem parada no tempo, existem muitas mulheres que, que acabam é, fazendo isso, né? mesmo que inconscientemente, elas não renovam o, o, a imagem, né? as peças, e parece que elas estão lá ainda quando elas eram adolescentes, há 15, 20, 30, 40 anos atrás. E por mais que você não queira é, ficar datado e você busca essa, essas tendências, você acaba sim ficando refém das tendências e refém das marcas. E aí é que entra né, o estilo atemporal. Se você começar a pensar nas peças que você usava, nas roupas que você usava quando você era adolescente ou que você era mais jovem, provavelmente você vai ficar um pouco constrangida, né? Porque a gente basicamente, é e assim, e nas décadas do século XX, né, elas são muito bem delimitadas. Hoje as coisas são um pouco mais, são um pouco mais difusas, né, mas se você pensar na década de 80 que tinha toda aquela moda da Power Woman, que eram aquelas ombreiras, aquelas calças e roupas super largas, e na década de 90 que já era tudo mais clean, nos anos 2000 que tinha aquele boom, né, do jeans, da calça cintura baixa... Então, você olha aquilo hoje e aquilo não entra muito né, no que a gente está vivendo. Salvo pela, pela década de 80, com né, aquele shape, aquela modelagem que, que voltou, né, das peças é, serem mais estruturadas e também com obreira, as, os blazers com ombreiras, as calças, cintura alta. Mas elas são o quê? Revisitadas. Né? Não é você ir lá no brechó e comprar aquela roupa, né? não é uma roupa vintage. Tem todo um processo de revitalização daquela peça. Esses modismos, né, eles têm o poder de demarcar uma época. Assim como eu falei das calças cintura alta, né, da década de 80, que no final da década de 90, início dos anos 2000, era um absurdo a gente pensar em usar, né, Uh, todo mundo falava, ah, é calça tropeito é feio, que ridículo, tá ultrapassado. Usava mais aquela calça mesmo super baixa, depois o coste foi aumentando um pouco. Então, o uso dessas peças, na sua grande maioria, só faz sentido usar naquela época. É lógico que, assim, igual eu falei, das Power Women, a mulher buscava o um lugar, né, no mercado de trabalho, assim como os homens. Se você pensar em tudo, né, e eu falo isso, mas ainda acontece, mas em tudo que as mulheres passaram para ter direito a voto, para ter direito à emancipação, a tomar pílula anticoncepcional, a ter mais liberdade sexual e estar inserida no mercado de trabalho, assim, competindo com o homem de igual para igual, a gente sabe que isso ainda não, não aconteceu, mas foi uma luta para as mulheres, então o que acontece com essa imagem? Elas trazem para elas muitas coisas do universo masculino. Então, fazia muito sentido naquela época. Se a gente pegar na década de, de 50, talvez, não fizesse sentido você usar uma roupa do teu marido, né? do teu namorado, do teu irmão, de alguém que você conhecesse, que fosse uma figura masculina. Porque as mulheres ainda estavam em, outro, em outra época, em outro momento. Então sim, toda essa moda tem um porquê e os modismos também têm um porquê. Só que assim, não é que você nunca vai poder usar a tendência ou que você é, não vai precisar nunca mais, né? Depois de ver esse vídeo você vai falar, nossa, eu só vou comprar agora roupas super tradicionais e super básicas e eu vou usar a minha vida inteira. Não, porque ainda tem aquela, aquela situação de que você não quer o look datado. Existem peças que vão te deixar bonitas, né? que são peças é, de tendência, mas que você vai se sentir bonita com aquilo. E não é proibido você usar tendência. E assim, o fato é que existem inúmeras possibilidades de você montar, de você produzir o teu estilo atemporal, o teu guarda-roupa atemporal, sem que você fique é, refém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 uma peça do seu atemporal se você é uma pessoa que gosta de estampa animal print isso vai ser o teu estilo tradicional porque você vai com o seu estilo atemporal você vai conseguir trazer isso para você e usar mesmo quando não estiver na moda então é assim se o atemporal é algo que não vai com o tempo né não se vai com o tempo qualquer peça que você vai usar por mais tempo do que aquilo que está na moda, é a sua peça atemporal. Faz parte do seu estilo atemporal e você tem um guarda-roupa aí caminhando para um at guarda-roupa atemporal. Então, assim, se você pensar que eu curto muito, muito mesmo, um estilo minimalista, né? Dá para perceber. E eu consigo usar cores, né? as cores que eu gosto, eu amo preto, é... Eu gosto bastante de preto, branco, cinza, mas eu também consigo usar amarelo, vermelho, rosa e inclusive eu tenho até um casaco rosa. E, e que pra mim é algo que... era muito difícil eu comprar um casaco rosa, eu sempre ia pelo preto, né? Porque você, quando você tem um casaco preto é muito mais difícil as pessoas repararem, eu pensava nisso. Né? Então é, não é aquela coisa que eu estou repetindo Eu tinha essas coisas antes E quando me libertei eu me vi comprando um casaco rosa E a minha preocupação era Puxa, é um casaco rosa, né? De frio Quantas pessoas têm um casacão rosa, vermelho, verde? E aí eu falei, mas eu gosto dele E aí eu fui analisar, né? Porque a pessoa aqui analisa as roupas que vai comprar Por que que eu gostei? O que que tem a modelagem? Então a modelagem tem um estilo sessentinha, né, dos anos 60, aquela coisa super vinta de clássica, bonita. O o tecido também é um tweed e é um, um tecido super clássico que eu gosto bastante. Eu gosto de, dessa de trazer um pouco dessa é, da alfaiataria desses tecidos mais clássicos e fazer essas combinações com jeans, por exemplo.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 Então, também é meu estilo atemporal, é a minha peça atemporal. Esse casaco rosa não estava na moda. Quando eu comprei o que estava em alta, né, vamos dizer assim, que é um casaco também muito legal, mas eu nunca consegui encontrar uma modelagem é, que me agradasse tanto, que é aquele casaco é, marrom, né, meio caramelo, tem aquela cor meio camelo, na verdade, e estava muito em alta então se você pegar assim e de uma ponta a outra um casaco rosa para um casaco camelo tem muita diferença né? mas eu me identifiquei muito com esse rosa então eu consigo trazer isso eu consigo trazer uma peça ultra colorida né para uma pessoa que é minimalista ultra colorida para o meu estilo e usar mesmo não estando na moda então assim o que eu proponho no meu atemporal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 então eu não preciso trazer isso para mim, eu posso apenas observar essa mulher e achar ela muito bonita e muito estilosa. E com isso também você acaba adquirindo né, alguns benefícios alguns não, você tem inúmeros benefícios. Mas eu vou falar aqui de alguns para começar, para a gente começar a entrar mais nesse tema, eu vou explicar muito ainda, eu vou falar muito sobre estilo atemporal. Bom, primeiro é que você vai descartar menos roupas. O que acontece, quando você compra muita roupa, uma hora você tem que tirar. Eu acho assim, quando você vai fazer o destralhe, você sente um alívio, né? Eu fiz recentemente o meu e foi um alívio. Fazia muito tempo que eu não, é, que eu não tirava mesmo assim muitas peças, porque eu tava mudando de estilo e eu queria entender o porquê de cada peça e... Ok, entendi, entendi que o meu estilo estava mudando, ele estava amadurecendo, não envelhecendo, mas amadurecendo. E aí eu consegui tirar realmente todas as peças que não faziam mais parte daquilo, inclusive cores, modelagens, uh, estampas. Então isso gerou muito lixo, entende? E assim, eu diminuí drasticamente o número de peças do meu guarda-roupa, eu não contei o número. Mas assim, eu tirei uma arara do meu, do, do meu, do meu closet. Era uma arara de duas... É, de dois... Nossa, esqueci o nome daquilo. Uma arara de duas partes, tá? Melhor assim. E, e elas estavam cheias. E eu decidi que eu não queria ter peça por ter, ou peça afetiva, ou sei lá, peça para montar look pra vocês... Eu falei: não, eu tenho que ter o que eu realmente uso. Esperei um pouco, né? Essa questão da pandemia passar e a gente fica em casa, a gente fica olhando para as roupas e fala: meu Deus, para que tudo isso? E eu entendi: voltei às minhas origens. E eu não preciso ter peças para fazer looks para vocês, sendo que provavelmente, muito possivelmente, eu nem vou sair com aquelas peças. Então, isso gerou menos descarte. Eu não sei se vocês sabem, mas a indústria da moda é uma das indústrias que mais... Se, se é uma ou é a indústria que mais polui. Gente, a indústria da moda polui mais do que a indústria petrolífera. Dá para imaginar um negócio desse? Existem montanhas de peças né, em países da África. Então o pessoal leva muita coisa dos Estados Unidos ou mesmo daqui do Brasil, de outros lugares, e despejam nisso, e, e às vezes tem lugares que eles queimam. Gente, é absurdo. Dá um Google que vocês vão entender. Coloca lá, é, descarte de peças, de roupas, para onde vão as roupas que eu joguei, usei, e até o brechó acaba não sendo sustentável se você vai lá toda semana e compra uma peça e descarta.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 Tantas roupas, tantas peças, é um benefício gigantesco para a gente e para o planeta também. Né? E com isso também vocês vão economizar dinheiro. Pensa comigo, faz uma conta rápida. Quantas blusinhas você compra por mês? Blusinha, não estou falando de calça, não estou falando de blazer de alfaiataria, não estou falando de bolsa cara, não estou falando de sapato. Blusinha. Então se você não tem o autoconhecimento, você não sabe aquilo que você gosta e, principalmente, se você não sabe aquilo que você não gosta, você fica muito mais suscetível em comprar mais peças que estejam fora do teu estilo, que vão ficar sim no teu guarda-roupa com etiqueta, do que comprar peças assertivas que você vai usar por muito tempo. E aí, como você economiza dinheiro comprando, sei lá, 5, 10 blusinhas por mês? Já pensou nisso? Então, é uma puta, economia que você vai fazer. E aí você vai ter dinheiro, né, para viajar, para fazer um curso de inglês, para aperfeiçoar o teu francês, para comprar aquela bolsa maravilhosa, mas que é cara e você nunca conseguiu porque você compra 30 bruzinha ruim, né, de qualidade inferior. Quando você E assim, eu sei. Eu sei que o dia a dia acaba com a gente, com esse negócio de autoconhecimento, de você poder parar, ponderar o que você quer, o que você não quer. Para mim é fácil porque eu já pratico há um tempo, mas se você não começar, né, não dá o primeiro passo, você vai sim cair nessas armadilhas. Quando você tem o estilo atemporal, é muito mais difícil você cair porque você começa a pensar, porque você já sabe aquilo que te agrada e aquilo que você vai usar por mais tempo do que três, seis meses. Eu sempre falo, eu tenho peças de anos, de 10 anos. Eu tirei um sapato agora, que eu falei para minha mãe recentemente, eu falei, mãe, você lembra desse sapato? Ela ficou olhando assim, eu falei, ah, você me deu. quando eu... Olha, gente, eu fui fazer uma entrevista de emprego, eu tava na faculdade ainda, eu fui procurar um estágio. Ela falou, nossa, Marcela, eu nem lembrava disso. Eu falei, pois é, então assim, é um sapato muito antigo, mas como eu não estou mais usando salto, né? Fui obrigada, mas ele tem toda a estética que eu gosto. Toda, ele é pep então ele é abertinho na frente. Ele tem o salto grosso, né, o salto bloco. E ele tem o um verniz, ele é preto de verniz. Então assim, eu usei esse, esse sapato por muito tempo e usaria, se eu continuasse usando o salto, com certeza eu usaria ainda esse sapato. Então, por isso quando você tem esse estilo muito bem definido, é, a modelagem que você gosta, as cores, quando você vai comprar uma peça é muito mais fácil, muito mais assertivo e você não erra, você não, tem, não sente culpa por ter gasto dinheiro em uma peça que você fala assim, nossa, mais uma, né? Eu não sei as mulheres casadas, mas tem muitas que até escondem, né? As peças do marido, porque elas não aguentam nem a, a culpa. O marido às vezes nem tá vendo, mas aquilo tipo, putz, eu comprei de novo. Comprei de novo aquela peça que eu não vou usar, não consigo usar. E ela vai ficar lá o quê? Jogada no meu armário. Não tirei a etiqueta. Ou quando dá louca, né? Você fala, vou fazer aquela faxina e você começa a tirar. Nossa, nem lembrava que tinha essa peça. Closet. Né? Armário, guarda-roupa, gigante Vale muito dinheiro Tem dinheiro lá E é dinheiro parado Quanto dinheiro você quer investir no teu guarda-roupa? O quanto você quer economizar? Começa a pensar por esse lado E o último benefício que eu vou falar hoje nesse vídeo É liberdade e autenticidade Eu sei que tem muita mulher que acha que ter liberdade É usar, né? comprar tudo aquilo que ela acha legal, que ela acha bonito, e aí ela, né, na cabeça dela, ela acha que vai usar de uma forma que vai ser igual a, a influenciadora X, tal, mas não é. O que acontece é que essas peças vão lá ficar né, no armário com etiqueta. A pessoa nem tira a etiqueta, simplesmente joga lá e acaba esquecendo. Liberdade mesmo é saber o que você gosta, saber o que você não gosta, entender o teu corpo. Saber quais peças ficam bem no teu corpo. O porquê que você deve ou não deve usar uma peça. E porquê que você usa com intenção. Mesmo quando dizem para você não usar. Porque você conhece o teu corpo. Tecnicamente eu não poderia usar calça jeans skinny. É o modelo de calça que eu mais gosto. Eu gosto da skinny. Né, falando de jeans. E aí a gente pode pular para a alfaiataria. Eu tenho uma peça. É, uma calça... É, oversized Que ela é toda destroyed Que ela é toda rasgada Legal, eu gosto Mas igual a skinny para mim não tem Só que eu tenho quadril largo Então tecnicamente, pelas leis porque é, triângulo, é, porque é triângulo Porque é pera Porque tem um monte de coisa Eu tenho que equilibrar minha parte de cima Então eu não posso usar Mas quando eu conheço o meu corpo Eu sei que fica bem Eu sei como né usar com intenção uma calça skinny ela acaba ficando bonita, ela fica bonita, eu gosto, eu uso. Eu sou eu estou tendo liberdade e eu, e eu tenho também a originalidade, porque eu uso da forma que eu quero. Então, se a gente falar de originalidade, não é você ficar indo lá comprando é, as peças da moda, porque, nossa, agora eu tô Não, isso você cai no ciclo vicioso. E assim, se você reparar, né, principalmente entre adolescentes, Todo mundo sai igual. E se você compra sempre, na, né uh, vai nessa onda da moda, você também tende a ficar igual a um monte de gente. Todo mundo usando blusa com manga bufante. Todo mundo usando a calça da moda agora, que é aquela calça que tem né o wide leg, que tem as pernas largas. Todo mundo usando a bendito, bendito tênis, daddy shoes. Todo mundo usando mom jeans, porque, entendeu? Agora, se a é mom jeans, daddy shoes... O a manga bufante faz parte do teu estilo, aí é outra coisa. Não que você não deva usar as peças da moda, mas você tem que usar isso ao teu favor. Isso é ser original. É você pegar um casaco rosa que ninguém estava usando e usar, e todo mundo fala, nossa, que lindo, nossa, casaco bonito, onde você comprou? No brechó. Porque se você for em alguma loja, você não vai encontrar aquele casaco, aquele bendito casaco isso é originalidade, não seguir modismos. Então, sempre que você pensar em estilo atemporal, eu quero que você tenha em mente o teu gosto, o teu gosto pessoal, tá? O teu estilo pessoal. Você tem que pensar e começar a analisar. Parar de, sabe? Tipo, igual a boiada, vai... Não, não eu falo que é o efeito manada. Tá todo mundo indo e você simplesmente vai. Eu não esqueço hum, uma festa de criança que eu fui, e eu tava um pouco me sentindo meio estranha naquele lugar, porque eu, eu era bem íntima, né, do aniversariante tal, dos pais, mas toda a família, aquele aquele pessoal, eu não, não tava ali me sentindo muito muito bem, e eu comecei a analisar a roupa, né, da, das mulheres, sem julgamento, tá, gente, eu não fiquei olhando feio nem nada, mas analisar como uma consultora de, de imagem, estilo pessoal. E aí eu comecei a olhar, falei, nossa, parece que ela realmente tirou aquela roupa do manequim. Porque nada nela fazia sentido, né? o sapato, a bolsa, do que aquela roupa que ela estava usando. Então não tinha nexo. Não tinha. Ela estava assim, Você via claramente que ela comprou aquela roupa especialmente para ir naquele aniversário. Quando você pensar em estilo temporal, eu gostaria muito que você pensasse em, nos benefícios nas peças que você gosta, na modelagem, o porquê, sabe? Pensa com intenção. Por que eu gosto dessa peça? É só porque ela está na moda? Ou eu usaria a minha vida inteira, ou durante um tempo X? Eu gosto por conta da cor? Eu gosto porque eu me vejo uma mulher dessa forma? Eu quero ser assim? Começa a pensar nisso. Isso vai te trazer autoconhecimento. Durante muito tempo eu fui consumidora assim, é, assídua da Vogue, eu tenho pilhas de Vogue aqui na minha casa, porque eu, eu ficava tentando adivinhar qual era a tendência que ia chegar, né? Porque assim, a gente tem escalas de tendência, qual a tendência que chegaria na massa e que todo mundo ia usar, eu ficava pensando, será que essa calça, será que essa cor, nossa, agora todo mundo vai usar isso tal. E, e isso acabava me aprisionando de uma forma, porque eu não via muito muita beleza, por exemplo, em comprar... É, alguma coisa que não estivesse lá, ou que não estivesse na loja XYZ ou um brechó, eu não via eu gostava, mas eu queria alguma coisa a mais eu, eu sabia o estilo que eu tinha mas eu não, achava, eu não gostava do estilo na época, porque eu achava que eu não era uma mulher estilosa ela não era muito básica, eu não posso ser básica porque eu faço moda então, isso te aprisiona você também usa só tendência, eu só quero usar isso tal. é uma prisão porque se você passar na Zara, toda semana vai ter uma coleção nova. Não estou falando que tem peças novas, são coleções novas. Que possivelmente você vai encontrar na Zara. E aí você vai comprar toda semana lá? Vai fazer algum sentido para você? Descartar mais? né? Não economizar teu rico dinheirinho? Então, para ficar bem mais fácil agora, para você entender. Quando você pensar em estilo atemporal, no teu atemporal, você começa a pensar na imagem que você quer passar, na maquiagem que você acha bonita. Começa a pensar nas suas referências. Mesmo de maquiagem, de cabelo, de esmalte, se você usa ou não esmalte, se a sua unha é curtinha ou é comprida. E isso faz muita diferença e diz muito sobre você. Fica muito mais fácil na hora de escolher. Eu sei que eu tenho uma estética minimalista, que eu gosto de roupas que têm essa pegada vintage, gosto da cintura marcada e da saia mais ampla. Não vou cair mais né, nessa ideia de comprar uma saia toda justa. E usar uma blusa toda justa, isso não faz parte de mim, eu não gosto dessa exposição do corpo. É muito raro você me ver com alguma roupa muito, muito justa, ultra justa. Então, são referências que me ajudam na hora de comprar. Se eu for comprar uma saia super justa, eu já estou pensando numa blusa que eu tenho, que ela é larga, que vai fazer o equilíbrio. Tem mulher que não, tem mulher que gosta de usar tudo justo, tudo largo. Então, isso já ajuda na hora de você comprar, na hora de você montar o teu armário atemporal e na hora de você, de fato, entender, definir o teu estilo atemporal. Seja com peças largas, com peças justas, com cor, sem cor, com estampa ou sem estampa. Isso tudo vai depender de você e das suas referências. Hoje eu vou ficar por aqui. Já peço também para você, compartilhar isso com alguém é muito importante. Às vezes tem uma amiga sua, alguém que você conhece, que está precisando ouvir o que eu falei nesse vídeo. Então compartilha, dá um like nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.